Como é que é, malta? Sou o Perp e sejam bem-vindos ao quarto episódio de Cat Mario. Que agora nem sequer há enganhanços. É logo para o jogo. Bora. Menos uma vida. São sou mesmo pro... Vai... E começo logo a morrer. Não! Vai... Vai... Vai... Tu consegues... Bem, que é cá aqui não cai nada. Vamos passar aqui para o outro lado. Parece não há nada. É só isto? Sei what? Olha, é só isto. Então, assim olha, este é o último episódio pelos vistos. Bem, bora para o último nível. E agora vai ser rápido. Oh! Posto vai cair em todos. Ah, já yeah, caem todos! Agora não yes! Ah! Bem, agora eu vou é rápido e vou passar tipo por todos! Bora! Bora! Bora! Bora! Não! Não! É agora! Agora eu vou conseguir! Vai, vai! Não! Vai, agora eu consigo! É agora! Ó, então se calhar não! Okay, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Vai! Não! Não! Isto é frustrante! Pro, pro, pro. Não! Por que, que parei! Porquê Por que. Vai, gato! Salta, salta! Não, salta! Tu consegues? Vai, assim! Agora! Bora, bora, bora! Consegui! Não, agora não pode haver uma trollagem. Por favor, não me trole. É aqui? Canho, canho, canho, canho. Uhul! -huh! Acabamos o Cat Mario! Isto é muito stressante! Não, é sério! Isto é mesmo muito stressante! Mas está feito! Último episódio! Espero que tenham gostado! Fiquem bem! Até logo! Awesome!